estou aqui na desmontagem da exposição Circo da Gente e eu lembro que ali é a, a entrada do circo e ali fica o centro da exposição que é o picadeiro Olá, meu nome é Davi é, eu lembro que nesse corredor haviam vários discos de vinil, de palhaças que da minha infância, particularmente, não não só, né de várias pessoas, Bozo, é, Palhaço Careca e Didi, que fazia muito parte da minha infância, que fez muita... Hum, recordou muito a parte da minha infância devido ao um sul. que foi um dos maiores idos que eu tive, que eu gosto bastante, e é isso. Eu lembro que também aqui tinha A Casa do Mágico, do Ilusionista. Ali, por exemplo, onde está aquela placa de ilusionista, era a entrada do, da Casa do Mágico. E aqui era a saída. Se você for ver bem, está até a marca da casa, se você for perceber. E foi muito incrível também é, essa passagem pelo, pela exposição, quando ainda estava tudo levantado porque foi interessante, coisas novas e tudo. Olá, meu nome é Anderson e eu lembro que neste espaço havia um caminhão que fez parte de várias fotos novelas que nós fizemos na Oficina Imaginada do Circo da Gente. É isso, falou.